Não serve para nada. Ele enxerga o que os outros não enxergam. Ele tem essa sensibilidade de ver o que não tem, o que não existe. É uma brincadeira que eu faço com meus amigos, quando eu vivia assim, deixa eu ver, ideia. Isso é a porcaria. Tinha muitas vezes aluno que me via com a história que eu tinha que desenhar diariamente. Porque tinha que soltar a mão, né? Tantos desenhos, não tó... sei nem soltar a mão, tem que soltar a cabeça, não é um problema da mão, né? Todo mundo que tem um par de olhos é público. O que captura meu olhar? porque todo mundo acha que tudo é obra de arte e não é verdade.